Muito bem, pessoal, o professor Alisson Barros na área aqui do Psicologia Nova, com muito orgulho, para fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, que é entrevistar os nossos alunos aprovados. Aqui a gente trabalha incessantemente, praticamente domingo a domingo, perdendo Natal e Ano Novo, às vezes, para trazer o resultado para casa. Então é nivelar por cima. E hoje não pode ser diferente, claro, nós vamos falar com um queridíssimo aluno, Orlando Gadelha, tenho a honra de chamar agora para compor essa sessão, essa mesa. Orlando, Gadeira, tudo bem, Orlando? Tudo bem, Alex? tudo bem, pessoal? Cara, estou é, nervoso, é, você sabe disso, a gente estava conversando isso agora há pouco. Estou muito feliz e <risos> extremamente honrado de ter ajudado você um pouquinho nessa história. Orlando, bem rapidamente, antes da gente falar da sua trajetória, dos estudos, como é que você conheceu a Psicologia Nova, é, de você no grupo do, do WhatsApp, quase todo mundo <risos> conhece você já. É... me fala o seguinte, nesse momento atual que a gente está gravando a entrevista, qual que é a tua situação nos concursos que você fez? Fala aí. É, pronto, é, com relação a 2021 desculpa o barulho dos cachorros é, o pessoal tá latindo aí é, com relação a 2021, pessoal foi um ano bem atípico, então foi bem atípico porque eu comecei a estudar em 2020 para psicologia, final de 2019 né, e aí eu Fiz o primeiro concurso 2020 para psicólogo, enfim, um concurso grande que foi o Ministério Público do Ceará. E eu não tinha é, conhecimento do Psicologia Nova. Vi alguns vídeos, né? Aí me interessei pelo pacote de revisão, né? Foi quando eu tive o primeiro acesso para Psicologia Nova, para o Ministério Público do Ceará. Que e a gente aí, aprovou. eu. Oi? MPC nós aprovamos. Sim, sim. Letícia e Luana estavam lá no grupo, né? Também foram muito participativos no grupo, ajudaram bastante o pessoal. Eu até estava comentando no grupo que, que, no grupo da Assembleia, né? Que eu perturbei muito a Luana, perturbei depois a Letícia na prova da, da Codevasf, né? Que foi outra prova que teve em 2021. Que a gente Mas... aprovou também. <risos> saí, saí, eu saí acompanhando a história de todo mundo. Eu sempre acompanhava os vídeos do, dos aprovados, né? E sempre também perguntava, me interessava para saber como é que eles estavam fazendo, né? E pronto, aí depois do, do, do Ministério Público do Ceará, eu falei com a Luana, né, perguntei qual era a experiência que ela tinha com o curso de vocês, né, e ela falou, ó, oh, o curso é bom, vale a pena o investimento e tal, porque eu fui bem na prova do Ministério Público do Ceará, fui aprovado, fiquei em 18º, 18, mas é, é distante das vagas, né, particularmente eu não tenho, tenho tanta esperança de ser chamado nesse concurso. E aí, eu perguntei a ela para justamente ter esse diferencial, porque eu sabia que eu fui bem, mas para que eu passasse nas provas de psicologia, de psicologia, né, que geralmente é só uma, duas vagas, eu precisava estar tá no nível bom. E aí, eu queria o melhor material possível para isso, né. Foi quando ela me indicou e aí eu adquiri o material de psicologia nova. Caramba. E aí, pronto, aí, 2021, 2020, foi aquela loucura, né, suspendeu tudo depois do Ministério Público do do Ceará, uma semana depois, duas semanas depois, aliás, estavam a marcar a prova da PGDF. E aí o, o universo né, conspirou de uma forma negativa, porque veio a pandemia, né, mas eu considerei aquilo como mais tempo para eu estudar. Então, eu fiz uma preparação mesmo de, de longo prazo, é, construí uma base né, com algumas e matérias, que... principalmente eu os aqui. Diferente de, de 90% da galera que se matriculou, que fez inscrição no, na PGDF ou nos outros concursos, você continuou estudando? Não, continuei. É, eu, assim, particularmente, eu acho que eu estava numa posição, vamos, vamos botar entre aspas, privilegiada. Porque antes de eu me formar, eu não queria terminar minha faculdade sem algo certo depois que eu terminasse. E aí o concurso público ele surgiu na minha vida muito cedo. Para psicologia, ele surgiu em 2019. Mas, para, aliás, em 2018. Tanto que eu fui aprovado em dois concursos na minha cidade, né, no municipal, em psicologia. Mas é, em, em concursos mesmo, ele surgiu em 2011, quando eu tive noção do primeiro coisa, do INSS. Todo mundo acha que começa pela INSS. <risos> e aí a INSS vai sair, é muito bom, e aí pronto. Lá no nível médio. Então, eu entrei na faculdade, já tinha uma noção. Mas em 2015, eu ingressei forte para estudar para o INSS, fiz a prova em 2016. E de lá para cá é que eu tive, eu tive uma preparação mais a longo prazo, né? Mas, mas para psicologia em si foi a partir de 2018 mesmo. Mas intenso mesmo foi em 2020. Foi total psicologia, total psicologia. Tu, tu tá esperando ser chamado em outros concursos agora, quais são? <risos> Até o momento, se tudo der certo, né? É, eu também passei em primeiro lugar na prova da PGDF. Aquela prova, né, que eu falei que foi foi suspensa, era para eu ter feito duas semanas depois do Ministério Público do Ceará e aí eu estudei, consegui fechar o edital, mas durante um, um tempo né, eu, eu optei por ir estudando o que estava aberto, então sempre que surgia um edital eu estudava aquele edital novo que estava aberto e o edital suspenso eu terminava e ia para o edital novo e aí quando era suspenso aí eu ficava nisso né, tal, tal, tal, e nisso eu me inscrevi em todos os concursos que, que a Banca CESP é, abriu em 2020, Exato. Você não Todos. seguiu o meu conselho. Qual foi o conselho que eu dei? Teve uma live que, antes da pandemia, lógico, né, o Alisson estava junto com a professora Monique, e eles falaram que era pra gente, né, na, assim, escolher no máximo dois concursos por semestre pra gente ir estudando, e isso no, no, no cenário normal é o correto, porque você tem pouco tempo. Pra quem trabalha é muito difícil conciliar. Eu, agora que estou numa rotina mais corrida de trabalho, eu consigo estar quatro horas por dia, né e eu acho que a maioria do, do pessoal que trabalha é o que consegue então é meio é, é difícil conciliar mais naquele momento não é, volta na história do, do, dos meus concursos anteriores eu era guarda municipal na minha cidade tinha passado um concurso de nível médio antes de terminar a faculdade e aí quando eu terminei a faculdade eu já tinha já estava já tava trabalhando na guarda né e aí eu botei muito aquilo na minha cabeça eu preciso de dinheiro para fazer concursos mais complexos porque eu não tinha então vou dar um passinho atrás, entre aspas, porque muita gente entende, fazer concurso de nível médio como dar um passo atrás, não, eu vim como uma oportunidade, era na minha cidade, então, eu vou ter esse dinheiro para fazer concurso em outros estados, né, e aí, quando começou a surgir concurso de psicologia, eu sempre precisava estar viajando, né, então, eu tinha esse dinheiro, tinha como ir, e aí, eu acho que isso foi o diferencial, porque eu tive como ir para vários estados, em 2021 foi isso, me inscrevi em todas as provas, foram nove provas em 2021, nove provas em sete estados, então, eu rodei, eu rodei Brasília, é, Natal, Amapá, Rio de Janeiro, é, passei também por, por, pelo Pará, né? enfim, Fortaleza, foi muita coisa, eu sou do interior de, de, do Ceará. E aí, eu... tu gastou juntando todas as suas preparações de, de 2018 para cá, foi quando você começou na área da psicologia. Deixa eu fazer uma pergunta bem discreta, mas é, é importante para trazer essa realidade para quem está assistindo. Tu gastou quanto? Passagem, hospedagem, cursos, preparatório, tudo? Gastou quanto? Por de, 2008 eu, de 2008 eu não consigo te falar o certo, mas eu fiz o balanço, o balanço dos meus gastos em 2021. E estava batendo fácil perto. Não, aliás, estava passando fácil dos 10 mil reais. Só com gastos de 2021. Né? Então, se eu pegar um pouquinho atrás, eu devo ter comprado um carro estudando para concurso. É um mês de salário. Ah, não, eu sempre botava isso na cabeça. Eu acho que isso me serviu como uma forma de, de incentivo, porque eu tinha noção do quanto eu estava investindo, do quanto aquilo era, era, era importante para mim, né? É, então, eu me cobrava, não, eu tenho que estudar. Mas, assim que eu passar no primeiro cargo, vai pagar tudo que eu investi. E está sendo assim, e está sendo assim. Fora da, da PGDF, né, que eu, que eu fui aprovado, é, em primeiro, eu fui aprovado antes, no Ministério Público do Amapá, né, fiquei em quarto, depois da prova objetivo, mas desisti de continuar no concurso, né, foi até uma conversa que eu tive com a Alice, é, fui aprovado na FUNSAúde, em segundo lugar, por cargo de psicólogo organizacional, e é, também fui, estou aprovado no concurso do TJRJ, na oitava região, não, na quarta região, em oitavo lugar, ainda vai ter a prova de... de discursiva, na correção da prova discursiva, que vai ser próxima semana, mas estou nisso. Então, de nove provas, eu fui aprovado em quatro, foi, Alex? Cinco, quatro. com a Alessia. Ah, cinco, da LES. <risos> e fui reaprovado nas outras quatro, né, que foi Codevasf, Depen, ITEP, e qual foi a outra, meu Deus? Teve outra que eu, que eu fui aprovado também. Vazf, assim, a gente marcou a ITEP, a gente marcou, Depen também a gente marcou. É... Pois é. Só a partezinha final do concurso de PEN que a gente não conseguiu mais acompanhar, acho que por conta do sigilo todo lá envolvido. É. Mas, enfim, até onde a gente acompanhou, tava tudo dando certo no ranking. Uhum. Orlando, é, tu sempre foi um cara lembrado com muito carinho nos, nos grupos do WhatsApp, tanto é que quando você uhum. trouxe o resultado final, que saiu o resultado, você já tinha tudo tabulado direitinho. E, e raramente eu vejo uma manifestação tão grande de carinho quanto a que eu vi no grupo do... do da da, da ah, a, tipo tu tirou a vaga de todo mundo velho tu passou tu ganhou e era todo mundo batendo palma <risos> ao que que você atribui isso como é que foi seu comportamento nos grupos do WhatsApp não só da Alessa mas nos outros também olha ah, é, eu, eu eu levo isso muito em consideração né porque é, para a gente atingir né esses esses resultados eu acho que a gente tem que ter muita humildade para saber onde é que a gente está tá com deficiência, o que que a gente precisa melhorar, e eu sempre procurei muito, né, eu sempre procurei vídeo no YouTube de como é que estudava, vi entrevista de aprovados, né, eu queria saber como é que eles faziam, e, e não foi diferente nesses concursos da psicologia, como eu falei, falei com a Luana, falei com a Letícia, porque naquele momento ali, na prova do Ministério Público do Ceará, eram as pessoas de referência para mim, porque elas estavam lá em primeiro, eu queria saber como é que elas, como é que elas conseguiram aquilo, né, e aí perguntei à Letícia, perguntei à Luana, elas foram muito solícitas, me ajudaram, né, ah, Orlando, eu estudava assim e tal, né, é, o curso de psicologia nova é bom, vale a pena investir e tal, então essas coisas são importantes, né, e eu acho que, que isso que, que, que foi o um diferencial, assim, de, de, eu, de eu ter conseguido esses resultados melhores, né, de estar tá procurando saber, de estar tá procurando melhorar aos poucos, porque isso também é importante, como tu mesmo fala em várias aulas, em várias lives, né, que, é, acho que conhecimento ah, mesmo não dá falta Isso, isso. E é de fato isso. Eu comecei em psicologia, passei na prova do Ministério Público de Ceará, pô, achei massa. Vi a prova da Codevas, eu estudei muito. Foi a prova que eu mais estudei na minha vida, foi a prova da Codevas. E eu não fui nem para a redação, nem para a redação, porque é o nível nacional, né. E eu fiquei abismado, e quando eu fui, quando eu fui corrigir essa prova, né, eu tava indignado, eu saí procurando as referências, achei a live da professora Monique, da Monique, que ela corrigiu essa prova, e aí foi quando eu percebi, eu acho que deu um start ali para mim, porque quando a Monique às vezes estavam falando, ah, ah, esse assunto aqui é um assunto que quem tá estudando mais tempo já tem domínio, e eu não sabia nada daquele assunto, que era, acho que era até de, de, de estruturas clínicas, estruturas psicológicas, e ainda não sei, né, porque ainda é o um fraco meu. <risos> Mas eu falei pra mim mesmo, eu vou decorar isso aqui. Se cair isso aqui na prova, eu vou aprender e eu vou responder. Na prova da Codevás, Fias, caiu 20 questões de psicopatologia juntando com, com essa parte de, de DSM, né, psicopatologia com estruturas clínicas, nessa né, essa parte de psicanálise. Caiu 20, eu reais as 20. Eu reais as 20. Quando foi na prova seguinte, a prova do DEPEN, eu acertei todas mas fui reprovado no DEPEN porque eu não estudei, não estudei a parte de legislação específica, né? E aí, quando foi o Ministério Público do Amapá, eu fui caminhando, eu percebia que eu estava caminhando, eu até falava para os meus parentes, pessoal, está faltando pouco, eu tô batendo na trave, falei com a Monique, ela parabéns, pelo quarto lugar, mas eu sabia que eu estava batendo na trave, que eu precisava lapidar só as arestas, hein? e aí é que entra a humildade, entra de você, tá olhando com carinho onde é que você tá errando, com as suas limitações, é para você ir lá e, e pedir ajuda a quem tem mais experiência, né? E no caso, os professores eram as melhores, melhores ferramentas, né? Para isso. Perguntar aos aprovados. Né? Sempre eu fiz ah, isso. Então, no, no, na sua trajetória, eu posso dizer que você acompanhou as entrevistas com, com os aprovados, isso foi importante, serviu para você se espelhar um pouco. E sempre pé no chão, com humildade aí, para aceitar o erro e aprender com esse erro. Sim. E acreditando também na perspectiva de que, para você crescer, não necessariamente você precisa passar por cima dos outros, né? Exato. Você pode ajudar os outros. E eu, eu me achava, quando eu, uma vez, você estava corrigindo uma prova, não sei qual foi, acho que foi do Ministério Público do Amapá, que aí você mandou um abraço para mim, um mim, dizendo, ah, o Orlando, lá do, do QC, que toda vez que eu acesso, tem um, um comentário dele. E aquilo ali, para mim, era fantástico. Eu, Pô, o professor está lembrando de mim. E aí, quando eu entrava no, no, no, no site, tinha lá na minha caixa de mensagem, o agradecimento também de outro aluno, que falou, ah, cara, parabéns pelos seus comentários, são muito bons, estou me ajudando bastante. Então, isso, de estar de tá ajudando o outro, né, de estar tá querendo construir algo junto do, do, do teu colega, concorrente no concurso, mas teu colega na, na vida real, quem sabe até amigo, fez até as amizades pelos grupos do WhatsApp. Então, eu acho que é importante. Exato, isso. exato. E cara, e, e acho que é por isso que nós tivemos isso aqui: ó, mostrar pro pessoal o grupo da, da Aless, Que eu abri, aí a gente já tinha mais de 200 mensagens da galera parabenizando você e Andréia, que tem um perfil de personalidade muito parecido com o seu. Eu liguei agora há pouco para ela e eu torço para que a Andréa Barreto também seja chamada. É, entrei com um pedido agora no portal Transparência para saber quantos cargos vagos de fato existem na, na Alessi, porque, cara, vocês são duas pessoas muito muito marcantes. E a, um a Andrea assim. também, a Andréia também a gente, eu conversei muito com ela, conversei muito com ela, ela chegou perguntando algumas coisas, e aí a gente foi trocando ideia, trocando ideia no recurso, né, ela me mandou um bocado de recurso, e eu não consegui fazer tantos recursos, mas eu falei, André, tá top, né, tá top, é esses recursos mesmo que a gente tem que fazer, tanto que das questões que ela me mandou, eu acho que foram anuladas as três, as três que ela me mandou foram anuladas. Ela aí, entrou com oito recursos, eu acho. Foi. E, aí, e eu acho que essa troca de, de, de ideia, essa construção de conhecimento é que, que faz com que a gente progrida, né? Que, com verdade. que os resultados apareçam, né? porque é importante isso, se ajudar. Eu, eu, eu fico muito feliz, aqui é meu coração esquenta, porque quando eu comecei nessa área de psicologia, para concurso, estou completando nesse mês, agora, 10 anos dando aula para concurso na área da psicologia, eu fico muito feliz. É, é, é um presente que você está me dando, Orlando, de verdade. <risos> Ninguém fazia recurso para a área da psicologia, então você tinha questões lá de 2012 até 2013, mais ou menos, da banca CESP, da FCC, patentemente erradas, absurdas, assim, que você olha. Não, cara, não, é, não tem condição. E gradualmente eu acho que é, nossos alunos eles começaram a ter essa expectativa de que o concurso não termina quando você faz aí a prova. dia seguinte vai uhum. corrigir a prova para aprender é, é, o aprendizado de laço duplo você vai refazer a prova, até aprender, vai fazer recurso, vai acompanhar, você vai até o final. Vai até sim, o final. Sim. E isso é muito bom, isso é muito bacana. Eu acho que é, nós conseguimos levar os nossos alunos do Psicologia Nova para um outro nível. Então, nós fomos a primeira empresa a trabalhar com é, um canal de recurso específico para isso. Então, já oferecia esse serviço em outras empresas. Aí, quando entrou no Psicologia Nova, a coisa cresceu. Só que nem todo recurso funciona, né, moço? Nem sim. todo recurso tá certo. Vamos, vamos falar falei, sobre isso. Vamos falar sobre isso, porque o melhor recurso da vida, para quem não sabe, eu fiz para esse cara. Sim. sim. E foi o PGDF. PGDF. No Ministério Público do Amapá, eu, você não estava com o tempo, mas você me orientou e eu fiz o recurso com as suas orientações. Deu certo. E, porque... Deu, aumentou, acho que um, um, um pontinho em alguma coisa, mas não mudou a classificação em nada, mas subiu. Agora na PGDF, os caras não estavam. Algo com raiva da vida, viu? Cara, é... Não aceitaram nada. O, o, o, o tema que o, o Orlando fez, assim, eu, eu recebo as redações e aí eu vejo, cara, tem material para a gente trabalhar, não tem. Eu até falei para o Orlando, Orlando, você não sabia que você tinha dito isso, mas você disse. E aí puxei um monte de autor, a gente fez a referenciação bem, bem básica, bem, bem bacana, perdão. E aí acho que a gente até conversou sobre isso. Quando o período de recurso para avaliação é muito curto, dificilmente eles avaliam. Eu acho que o recurso não estava ruim, de verdade, eu acho que de verdade foi o melhor recurso que eu já fiz na vida. Tava é ótimo, referência. achou a referência. Eles derrubaram todo mundo. Derrubaram todo mundo. Isso vai fazer parte, infelizmente. Galera, para vocês vezes... terem noção, eles deram 0,3% no recurso que eles aceitaram. 0,3 décimos. Foi só isso. Nenhuma pessoa lá. Não mudou nada. Não mudou nada, mudou nada. Foi para o segundo lugar ou para o terceiro? Não, o segundo lugar quase fecha. Acho que foi o terceiro que aumentou um pouquinho a nota. Teve um que aumentou um pouquinho, mas foi mas tão eu... pouco que eu quase não, não percebi também, porque não alterou nada. Meu amigo. Que mas do restante do pessoal, nada, eu, eu nada, ainda... Eu quero ainda usar o recurso que eu, que eu fiz para você nas nossas aulas do Nitro, porque é... ficou bonito, bicho. Eu virei aqui o estúdio do avesso para conseguir. Detalhe, Vai fazer importante, detalhe importante, detalhe importante, que eu também comprei a assinatura do curso Nitro. Por quê? Porque quando fui lá no Ministério Público do, do, do, do Ceará, eu fiz uma burrada tão grande, que até hoje eu disse que eu ia falar isso na live quando eu passasse em primeiro lugar, e eu vou falar. Eu simplesmente li a prova da CESP, eu treinei muito a prova da CESP, aqueles três índices que ela sempre pede, treinei, treinei, treinei. Quando chegou na prova, a, na folha, tinha lá no finalzinho, fale sobre tal tema. E aí, acabava ali, né? Eu, é só isso, não tem os três itens não? E eu não olhei na, no lado oposto da folha, eu olhei, passei rápido, e não, não vi. Cheguei em casa, quando eu vi uma colega minha postando a prova, que eu olhei assim, oh, meu, não acredito. Não, não acredito que eu não respondi os itens. Nossa, cheguei, perdi o sono, não dormi. <risos> não dormi. Aí, depois desse dia que eu vi, consegui tirar 20, quase 20 pontos dos 30, mas no Bamba, assim, <risos> no Bamba, eles acho que tiveram muita pena de mim, porque eu falei sobre o tema, mas eu não respondi necessariamente os itens né, e era um tema que eu sabia, aí depois dia, eu, dia não, eu não vou mais cometer esse erro, eu vou focar em temas de redação, aí eu vou atrás do Psicologia Nova, comprei o curso unido, estudei o curso unido, e aí tome treino de, de redação. E eu acho que isso também foi um diferencial, porque nessas provas agora, na, agora na Assembleia, eu fiz 68 de 70, né, na discursiva, na, no, na PGDF, que eu fiquei em primeiro também, eu fiz 30 e, 38 de 40. E aí perdi uns pontinhos por conta de erro de português. Fiquei com 36. uns quebrado. Mas foi surreal. As dicas do Alisson. Ah, quando tu não sabe o tema, faz a metralhadora de ideias. E isso ajudou bastante. <risos> o povo tem que comprar o curso. Não entregue não. Como é que Mas funciona? tem o resto, tem o resto, galera. Vale a pena comprar. Vale a pena comprar. <risos> Ajuda bastante. <risos> De boa. Eu, eu acho que o seu exemplo vivo aqui mostra a sua perseverança. E isso é legal de ver porque... É... Eu estava conversando com você pelo telefone antes e eu vou repetir aqui uma parte importante da nossa conversa. Eu acho que você não tem noção ainda do impacto disso na sua vida e na vida da sua família. O fato de ter passado na LES, que tem uma das remunerações finais mais altas do serviço público, é legislativo, é um campo provavelmente, onde é, o trabalho não está tão estruturado, tem um lado bom e tem um lado ruim, o lado bom é que você pode criar, desenvolver, aplicar um monte de coisa, você pode revolucionar, do jeito que eu sei que tu é, velho, daqui a mais 10 anos a gente vai poder conversar, eu, eu quero, eu já, já vou começar a fazer isso agora, nesse mês, pegar os, os alunos que passaram nos concursos antigos, e aí, por onde é que anda? O que, que você está fazendo? Me fala de uma coisa boa. Daqui a 10 anos eu quero, pô, Orlando, como é que tá O que, que você fez de bom aí na, na, na Alessi? É, vamos lá se a DPDF se a PGDF chamar junto com a Fundo Saúde, junto com a Aless qual que tu escolhe? Brincadeira, não precisa responder essa questão, porque vai ficar é. gravado, não tem problema não TJ Rio de Janeiro, o que, que você achou da prova? Foi a prova mais difícil do ano de psicologia inegavelmente foi a prova mais difícil eu não acreditava que eu seria capaz de, de passar, mas eu acho que isso também é algo muito importante de, de do pessoal saber, né? Porque você tem que se conhecer. Como eu estava muito dividido nas provas, eu sabia que se eu botasse para a capital, eu não seria aprovado, porque o nível ia ser altíssimo. Tinha gente que estava só estudando só para esse concurso. Então, eu botei para uma região que foi menos concorrida, e aí eu consegui uma nota possível da minha redação ser corrigida. E mais assim, foi uma prova absurda de difícil. Difícil, difícil demais. Coisas que a gente... Não, teve uma questão, acho que foi de, de boom coisa assim que caiu, eu fui seco. Quando chegou na hora da, da, da correção, caiu um negócio nada a ver. Ninguém acertou, ninguém, ninguém sabia, porque era um negócio que a CESP nunca tinha cobrado. E eu fiquei incrementando quando eu vi depois. O, o, é o prova da difícil. banca, para essa banca, para questões, eu já tinha falado isso antes, é, quando a prova é de múltipla escolha na banca CESP, é uma outra banca. É assustador, é assustador. Na gente, prova isso... da Ales foi até mais parecido com o que aconteceu no Ministério Público do Ceará. Eu achei mais um cara da acesso. Mas TJ Rio de Janeiro foi, é. foi total diferente. Gente, a galera que fez TJ Rio de Janeiro. Orlando Gadelha, que já tem aí cinco aprovações. Conhece bastante a banca. Acabou de falar para vocês, foi a pior prova. Então relaxem, vai fazer parte. Para o pessoal, para os meus alunos, aí, a gente conversou sobre isso já durante... É, essa semana, que pô, foi fazer a inscrição do concurso, esqueceu de colocar lá que era cota para negro, ou então tá batendo na trave, tá achando difícil, ou então foi reprovado assim de um jeito que sentiu vergonha. Cara, continua, tá aqui a história do Orlando para vocês, para inspirar de verdade. A gente cai e levanta. O Orlando não leu o restante da questão discursiva dele, e olha <risos> onde ele tá agora. Faz parte, dói, chora, já chorou estudando, de raiva, de ódio? Rapaz. Eu, eu nunca consegui chorar estudando, estudando mas eu, muitas vezes eu, eu duvidei de que eu conseguiria passar, porque eu saí de concursos gerais, né, vamos dizer assim, que não tinha formação específica, é, e fui para a área da psicologia com a minha cabeça, ah, é, é menos concorrido, né, vai ter menos pessoas concorrendo, vai ter mais chance de passar. Cheguei lá, uma vaga, duas vagas, um concurso nível federal, estadual, então, diminui a quantidade de pessoas, aumenta a dificuldade. Para vocês terem noção, gente, se vocês pegaram o concurso da Polícia Federal, que deu mais de 300 mil, mil, mil pessoas inscritas, não dava a concorrência da PGDF, dava uns 200 e pouco, na PGDF foi 700, quase 700 pessoas para uma vaga, na, na Corevas, uma, passando de mil, então você vê por aí, no Rio de Janeiro também, altíssimo, então, é preciso um, um preparo diferente, né, uma mentalidade diferente para chegar no, nos primeiros colocados, né, e Continuar estudando, estudando, estudando. Eu, eu, eu estudei 2021 praticamente todo com o edital aberto. Eu já até comentei no grupo, eu estou cansado, gente. Estou cansado porque foi muita prova, foi muita prova. Eu só, só falava de prova com a minha namorada, com a minha mãe. Eu só estava indignado já. E era viajando e, e, e muita gente também passa por nós né? querendo colocar a gente para baixo. Tive uns, uns comentários negativos que fizeram duvidar que eu estava no caminho correto, mas também é importante ter pessoas que, que reconhecem é, o teu esforço, reconhecem a tua trajetória, que sabem que tu é capaz, né, que te, te dão apoio ali nesses momentos. Que no momento que chega uma pessoa para te derrubar, né? que te, te abala ali as tuas estruturas, e eu me considero uma pessoa que sou muito, vamos dizer assim, resiliente com algumas coisas, concursos principalmente, né, mas teve uns comentários que me derrubaram um pouco, e aí as pessoas que conheciam a minha trajetória foram lá e falaram, não, esse cara não sabe de nada, não nunca fez uma prova, está indo pelo caminho certo, continua, vai dar certo. E assim eu fui, eu acho que é importante dessas pessoas também. Não precisa ser muita gente, não, nem todo mundo vai querer te ajudar realmente, mas ter as pessoas corretas do teu lado, elas, elas permitem que tu continue, mesmo com as dificuldades, eu acho que isso também é muito importante. Fora material, fora preparação, ter esse aspecto, esse apoio, também é importante. Às vezes pode ser até o professor do outro lado, né? Quantas vezes eu liguei pro o perguntei às professoras, então não precisa ser necessariamente alguém do teu lado, né? Gente, o Orlando é um cara inesquecível, porque não dá para esquecer, toda semana ele está lá conversando, ele está lá trocando uma ideia, será que isso, será que aquilo, professor, tal, <risos> sempre muito low profile, e eu gosto muito disso, muito educado, e... Entendendo o nosso tempo aqui, porque nós fazemos ilhões de coisas ao mesmo tempo, assim que o Orlando vier dar aula no Psicologia Nova, já fica aqui o convite, ele vai perceber que para conciliar às vezes é um pouquinho complicado. Mas a gente tenta, dá certo. Uh, Orlando, para quem está começando a estudar agora, que orientação que você dá? Como é que a pessoa deve estudar? Faça isso aqui que vai dar certo. Eu acho que, que a, a primeira coisa é você escolher para onde que você quer direcionar suas energias, né, é, tem, tem os concursos da psicologia e tem os concursos da psicologia por área da psicologia, então é importante, ah, eu quero ir a saúde, quero ir para educação, quero ir o judiciário, pro executivo, legislativo, você pode escolher, depois se você tiver essa noção, delimita é, o que é que você pode, o que é que você já sabe, né, o que é que você precisa melhorar, faz ali um, um geralzão com as questões e depois procura um, um bom curso preparatório, né, Psicologia Nova tem essa parte dados, conhecimento específico, que eu tive acesso aos outros cursos de outras plataformas, e não se compara. Psicologia Nova é, é, atualmente, né, eu acho que já faz um bom tempo, é o melhor curso preparatório para de psicologia, então, não tenha dúvidas, pode pegar sem medo. E tenha tempo, tenha paciência, tenha paciência com o processo, estude, você vai errar, seu percentual de acerto não vai sair de 50 para 80 por cento de um dia para o outro, você tem que estudar, é, ter paciência, ver o que é que dá para melhorar, né, onde é que está precisando melhorar. Como eu falei no início, ter humildade para perguntar às pessoas que já passaram por essa trajetória, né? e está perguntando, está questionando, e está buscando, não esperar só o conhecimento pronto. Porque, embora o material seja muito bom, vai ter coisas que o Alisson não vai conseguir adivinhar que vai cair na prova, né, gente? Pois é. Então, procura compartilha conhecimento, troca ideia, comenta no site de questões, quando você aprender uma coisa nova, né, isso ajuda, isso te ajuda. Né? Muita coisa eu aprendi, eu decorei mesmo, né, que eu não sabia, eu decorei mesmo, respondendo questões, fazendo recurso para a prova, que eu fiquei indignado com aquela, aquela questão que eu errei. Então, você aprende dessa forma. E tenha paciência, faça o máximo de prova que você puder, né, lógico. Só alcança resultado se você se expor às contingências, vamos dizer assim. Aí você consegue atingir o que você quer. Se você não se expor, não fazer provas, é provável que a experiência que você vai ter na prova que você vai estar tá esperando durante muito tempo não vai ser boa, porque você não está acostumado com o ambiente. Quando eu ia fazer as provas, pessoal, eu já tinha feito tanta prova simulada em casa, prova viajando, e para mim era mais um dia. Então, eu vou fazer essa prova aqui, eu sabia exatamente como é que eu ia começar a prova? Como é que eu ia terminar? Porque eu treinava isso. Então, essas questões você desenvolve com treino. Treino e, e muita paciência nesse estudo. Caraca, caraca. Me arrepio todo. Eu, eu acredito muito nisso que você fala. E, e... Quem te vê assim, pensa... Pô, ele é assim em tudo na vida dele. É uma característica dele de personalidade. Tu sempre foi assim? Ou, ou tipo... Foi de um tempo para cá? Rapaz... Para concurso, no caso é que é para vida, cara. O que tu tá pra falando vida, é para né? vida, bicho. É para trabalho. Eu, eu acho que a, eu, até eu brincava às vezes com, com o pessoal, porque às vezes o mundo tava se acabando, tava troando as coisas. E eu, tipo, assim tipo, vai dar certo. Hein? Vou fazer aqui uma coisa de cada vez que foi importante. Eu entrego que dá para esperar, vai ficar para próximo. Mas eu sempre tentei me manter tranquilo nessas nas situações mais delicadas, isso também na faculdade, né, não, a, a faculdade de psicologia não foi a minha primeira escolha, né, então eu já vinha, já conheci um pouco a faculdade, tive sete anos de experiência de faculdade, pessoal, sete anos, fiz um ano em outro curso, enfermagem, passei seis, seis anos em psicologia, porque eu tinha passado naquele concurso de nível médio, eu precisei adiar um ano a minha formatura, então, essas coisas você vai desenvolvendo ao longo do tempo, né, mas assim, é muito, é muito de, de, de você se conhecer, né, ver o que é que você precisa, se você fica ansioso em alguma situação, é bom você ficar atento a, a essas questões, né, ver o que é que está tirando um pouco do foco. Aqui em casa, eu, eu ainda moro com meus pais, né, é, tive essa, essa, esse apoio, mas durante muito tempo o pessoal aqui desacreditava, assim, só estudo, só estuda, não faz mais nada. Só que aí eu comecei a levar aquilo para o lado mesmo, profissional. E já levei isso na faculdade. Eu passava o dia na faculdade, né? Às vezes eu nem voltava para casa durante o dia, eu ficava estudando em outro lugar, no biblioteca. Eu comecei a transformar aquilo como um estudo profissional para o pessoal ver e começar a me apoiar, né? Começar a ver que eu levando a sério, realmente. E aí, esse concurso de nível de nível médio que eu fiz, né? ele serviu justamente para isso. Foi o primeiro concurso que eu passei, né, e foi o reconhecimento que eu tive da minha família, assim, ah, não, estudar vai dar certo, tá dando certo, ele passou, né, eu passei em quarto lugar, não, em segundo lugar nesse concurso, é, mas estudando muito, eu já vim estudando muito, então, aos poucos você vai desenvolvendo essas habilidades, mas não é algo do dia para noite, não é algo que o professor, ele vai fazer com que tu aprenda isso, não, ele vai te dar as orientações, você tem que ter paciência para seguir. Eu acho que, que é muito disso. Velho, e, e acho que logo, logo você vai mandar mensagem no WhatsApp dizendo, ó, oh, passei e tem mais gente na minha família agora estudando. Não, já, já incentivei meu irmão. Né? Incentivo as pessoas, porque eu acho que o concurso público ele é uma forma democrática de você, de você mudar de vida. Mudar de vida. Exato, eu sei exato. que tem todas as limitações, mas né? a gente não pode... Não pode... É, fechar os olhos para muitas coisas que acontecem, tem gente que, que perdeu o emprego na pandemia, teve gente que, que perdeu o familiar, então é, eu agradeço muito a Deus por não ter nada acontecido isso comigo, né? Ah, claro, é, Mas assim, tomei todas as precauções, ainda tomo, e eu acho que até o pessoal da, da, da, do curso da PM também, que estavam discutindo se ia adiar ou não, eu acho que é muito disso, gente. Controle o que você pode controlar. Se você pode controlar seu estudo agora, controle seu estudo. Foque no seu estudo. Se o concurso for suspenso ou não, né, isso é uma coisa que você não consegue controlar. Então, nem adianta gastar energia com, com esse talvez, porque isso só vai, só vai te, te segurar. Né? É eu acho que muita gente deixou de estudar durante a pandemia porque achou que o mundo ia acabar. Eu tinha medo que isso acontecesse, mas eu tinha noção de que se voltasse, e quando voltasse, eu queria estar pronto para as oportunidades. E aí eu estudei devagarzinho, dei meu tempo, quando foi para descansar, porque eu tinha, teve momentos que eu estava cansado, eu descansei, né? mas continuava, continuava. Acho que, que a constância foi a, a, o principal diferen, diferencial nesse tempo. Total constância. Total, total, velho. Foi um ano, um ano de estudo, eu não parei. Um ano. Um ano direto. Então, acho que a constância foi... E ainda com a constância, nós não teremos garantido o resultado, mas provavelmente você chegaria perto. Era questão sim, de tempo. Sim, sim. Tá, sim, sim. Eu tenho que contar uma história bem rápido é... Orlando, eu já até conversei com você isso antes e falei para o pessoal do grupo, eu identifiquei que tinha uma professora de uma empresa concorrente uma grande empresa concorrente lá, e aí, enfim, a professora dando curso para essa, essa área e tal, e segundo uma outra colega minha, que foi aluna nossa, e aí a colega dela, falou, não, vai fazer essa prova, tá? comprou passagem vai e tal, e tal, e fez a prova enfim, o nome dela não aparece nem nem lá em cima e aí, é, essa história, claro, é, pô, legal, o material do Psicologia Nova é bom, bacana, acho que esse acompanhamento é legal, é, mas é para deixar claro para vocês o seguinte, não tenham medo de concorrer com os professores, em hipótese alguma. Por quê? Porque o professor está tão atolado de coisa para fazer, de modo geral, e às vezes fria para estudar para concurso, que você não precisa ter medo, de verdade, de verdade. Claro que a gente tem a política aqui na nossa empresa, o concurso que nós formos fazer, isso, qualquer professor está sujeito a esse ponto. Nós não podemos concorrer no concurso que nós vamos dar aula. É proibido, terminantemente proibido. Na casa dos outros, cada um faz o que quiser. Mas eu tenho que levantar essa informação, porque quando eu descobri isso e coloquei dentro do nosso grupo, do WhatsApp, assim, umas 100 pessoas disseram, vou desistir, não vou fazer, vou perder. Vai ter professor fazendo de tal lugar. E não sei o quê, o status de professor faz com que a galera tenha medo. Gente, esse cara aqui que está do seu lado, só precisou de uma vaga. Está aí, Tá aí, tá aí o grande resultado dele. Orlando, estão é... falando meu ponto aqui, uma coisa importante. Ok, tem que se adaptar, tem que aprender. Mas e no dia a dia, como é que você estudava? Você imprimia o PDF, fazia resumo, fazia mapa mental, você fazia questão? Blá, blá. Conta aí. Pronto, com relação a, a como é que eu estudava, né? Como é que eu estudo ainda? Durante muito tempo eu optei por um material impresso. Eu imprimia, escrevia. Como eu falei, eu tenho uma história muito, já um pouco extensa no mundo dos concursos. Então, eu testei acabei testando praticamente tudo. Vídeo aula, PDF, impresso. Só que com o tempo eu percebi que eu acumulava muito material. Acumulava muito material impresso. E aí, o que é que eu optei? Não, vou fazer tudo digital. Então, todo o, o curso que eu fiz foi de forma digital. Eu lia no PDF, é, fazia anotação diretamente no PDF. Tentava melhorar de toda forma. Comprava uma mesa digitalizadora para riscar o PDF com mais facilidade, né? Saiu mais barato no final, né? Comprar a mesa tá mais barato que comprar um tábuas <risos> um ou imprimir o um material. Então, eu consegui me organizar melhor assim. É, uma coisa que eu fiz: tentei fazer mais mentais, não deu muito certo, mas fiz muito resumo. Também fiz resumos online. Eu usava algumas plataformas, né? E, e eu já sincronizava tudo, né? Ou seja, se eu fazia um resumo no meu computador eu ia para o trabalho, eu tinha um resumo no meu celular, já no meu celular, já já no ponto de eu ler onde eu tivesse e nunca abdiquei de fazer questões, então, eu estudava material teórico, tinha, construí uma base boa, se eu tivesse tempo, eu fazia o material, eu fazia o material de revisão, se eu não tivesse, eu só grifava o PDF, depois eu lia o que eu tinha grifado, e isso era o momento inicial, quando eu já estava mais avançado, Chegou pontos que eu não estudava mais teoria, eu só fazia questões. Na banca CESP, eu praticamente zerei as provas da CESP até 2010, gente. E tentava fazer o máximo de questões, o que era desatualizado eu tirava, mas eu tentava ver o máximo possível, o máximo, o máximo. Porque eu sabia que uma hora ou outra isso ia se repetir. E aconteceu, na prova da PGDE, na, na prova da Codevasf, eles cobraram uma, prova, uma, uma questão de 2009, tal qual, eu não respondi, errei, mas aprendi a lição. Então, de... são muitas questões, gente. Eu lembro de uma mensagem que você me mandou, você, professor, eu, eu vou fazer tal concurso, não sei, se, acho que era DEPEN, quando eu Eu respondo provas de qual ano para cá? É, aí uhum. eu falei: "Ah, de 2000, acho que 2018, 2017". Aí, oh, acho que foi para Leste. foi para LES. Uhum. Aí você, aí você responde de 2010 para cá. Eu olhei assim: "Caraca, velho. Merece". Não, é tipo isso. É tipo isso. E eu fazia, e aí depois que eu respondia, porque assim, quando você responde muitas questões, você tem como dar um diagnóstico de onde é que você está mais fraco, de onde é que você está precisando melhorar. E isso o próprio site de questões tem. Então, além do material, é, eu recomendo fortemente que, que você assine um site de questões, tem vários aí na internet. É Não, né? o melhor é o questão de concurso. Não tem é nada para falar isso, mas é o melhor. Inegavelmente, a comunidade é fantástica, então você aprende muito com quem já, já tem experiência. Às vezes o comentário de um aluno, principalmente nos conhecimentos é, mais gerais, aquela parte do direito, que é muito, muito burocrático, vamos dizer assim, às vezes tem gente que já está gerando há tanto tempo que simplifica de um jeito tão é. fácil que você vai lá e pega um, um mnemônico, um bizuzinho e aplica na prova e dá certo. Tá gente, isso é fantástico. Então, responder muitas questões, revisar e treinar. Se você tiver discursiva, treine. Treine do mesmo jeito que você vai fazer a prova. Cronomete né? o, o seu tempo organiza um espaço, geralmente, tente fazer com um pouquinho de sobra, com um tempo de sobra. Eu nunca terminei uma prova faltando cinco minutos. Mentira, a prova do ITEP foi a pior prova que eu fiz com relação a tempo, porque eram seis questões de múltipla escolha, três discursivas, eu terminei a prova faltando 10 minutos, a mão doente, sem passar a limpo nenhuma discursiva, porque não dava tempo, gente. Então, Mas como é que eu aprendi que, que tinha que ser assim? Simulando. Então, eu simulava. Ah, como é que simula? Com questões antigas, gente. Tem umas provas cheias de prova aí. Mas, assim, e também você tem uma noção de onde é que você quer chegar. Como eu falei, eu conversei com muitas pessoas, pessoas que tiraram os primeiros colocados, e eu ia perguntando a elas como é que elas faziam e tal, e elas me davam algumas dicas. Ia no site das bancas, no, nos concursos, é, via a lista de resultado final e via qual era o resultado que aquela pessoa tinha obtido. Então, na PGDF, por exemplo, eu sabia exatamente quantos por cento da prova eu tinha que fazer para obrigar pelo primeiro colocado. Então, a minha estratégia de prova, ela tinha que ser condizente com esse resultado. Eu não podia chegar lá e responder menos de 100 questões, porque eu via que os, os primeiros colocados faziam, em média, entre 80 e 85 pontos. Né? Isso foi nos últimos concursos de 2021. Só teve um rapaz aí que fez uma prova da acesso. você entrevistou ele, que fez 95 pontos, achei absurdo. 95 pontos líquidos. Da Isso foi da... Alagoas. É. Alagoas. Alagoas, Alagoas. assim. O é brincar... rapaz eu tirava o primeiro colocado em qualquer concurso da acesso. Qualquer? É, eu sou coadjuvante, eu não sei o que, que ele foi fazer no nosso curso, não, não brincadeira. <risos> é, cara, aquele concurso foi animal, velho. Animal, animal, animal. Muito boa, muito boa. E assim, o cara quase gabaritou a psicologia, fez o um negócio. Então, você, tá, tá, você tem que colocar essa porcentagem, né? Foque na sua porcentagem. Ah, eu quero atingir essa porcentagem de da prova. Qual é a estratégia que eu tenho para essa prova? E eu digo eu digo sem medo nenhum, nem né? sem vergonha nenhuma. Eu não sabia todas as questões da PGDF, não sabia todas as questões da Assembleia, mas eu sabia como responder. Eu sabia que eu tinha que... É, eliminar os mais absurdos, se for múltipla escolha. Sabia que eu tinha que identificar é, assuntos específicos, né? Travou aí, Alisson? Não, não, eu estou procurando aqui a entrevista. Oi? Você está falando? Ah, travou não, né? É porque eu paro aqui. Travou não. Manuel Eduardo, primeiro sim, lugar das, das Alagoas. Justo, fez 95 Cara, assistindo, anos. Assistindo assim. todas as entrevistas da gente? Assim, todas, todas Os professores, dos alunos. Eu assisto porque isso é uma forma de eu estar vendo que é possível, né? Que outras pessoas conseguiram, então, focar nesses, nesses exemplos, né? Eu acho que é por isso que a troca de ideia, a troca de, de, de diálogo entre as pessoas é importante, porque você tem uma noção de onde é que você tem que ir. E aí, focava nesse percentual e assim eu fiz, tanto que o último simulado que eu fiz antes da PGDF, que para mim foi a prova que eu também fiz uma preparação boa, é, eu tirei 84 do simulado, que eu fiz aqui em casa, com questões antigas. E eu sabia que se eu mantivesse aquela, aquele desempenho, eu conseguia brigar. E assim foi. Só que quando eu che chegou na prova e, e eu vi que tinha umas questões que davam para responder, tinha muita gente boa naquele concurso. E eu não achava que ia dar certo, né? Eu, tava, eu fui para essa prova morrendo de dor de estômago, não sei o que, é que aconteceu. Eu não... Tava com azia, acho que tinha tomado muito café um dia uma semana antes, eu tava com muita azia, né? Então, tava com dor na hora da prova, mas consegui, consegui relaxar. E aquela coisa, eu sabia, eu tinha um script, né? Então, eu sabia o momento que eu tinha que me levantar para ir no primeiro, eu não fazia a prova direto. Porque eu sabia que eu ia cansar e isso ia me pegar, como aconteceu na CODEVASF Sabia que eu tinha que dar importância à legislação, letra de lei, porque na, na CODEVASF eu... No Ministério Público do Ceará, eu não fiz isso, eu me dei mal na legislação. Na Codevassa, eu já levei, já levei esse ensinamento, me saí melhor. Então, você vai aprendendo o que é que dá certo, o que é que não dá. É. Né? Então, letra de lei, quando tiver legislação, é importante. Questões, todo dia. Todo um dia. breve detalhe, Rolando. Lembrando da prova do TJ Rio de Janeiro, a partir de agora, nós vamos estudar a jurisprudência do ECA e da Lei Maria da Penha, que começou a cair na banda CESP, Psicólogo, <risos> legal. Nossa, sim, aqui, sim, sim, né? sim, sa... foi assim, como eu falei, foi um concurso atípico, muito difícil mesmo, Comprou, cobrou legislação, cobrou jurisprudência, muita gente errou, eu errei um bocado de questão lá, dessa parte de jurisprudência, porque eu não imaginei que ia cair, e caiu, né, então, é, você tem que conhecer a banca mesmo, né, e como é que você é. conhece? Fazendo disso. Que... conhecendo, fazendo muito, muita questão dela. Qual o seu Instagram, Rolando? Orlando Gadelha. Arroba Orlando Gadelha. Acho que é assim. Gadelha, vou é colocar isso. aqui. Para todo mundo te seguir já. E aí, quem tiver dúvida, <risos> entre em contato com Orlando Gadelha. esse cara daqui. É, que está nos brindando um pouco com a história dele. E você imaginava você dando entrevista? Nossa, imaginava. Não vou negar, porque eu falava assim. Quando eu passar, que eu for dar entrevista para um áudio, eu vou contar de todas as, as minhas, minhas dificuldades para concurso, porque, gente, muito tempo estudando, você vivencia tudo. Eu já perdi inscrição, porque eu esqueci de, de pagar o boleto, já, já contei o negócio da prova, né, da, da discursiva, que eu simplesmente não respondi, já, já esqueci de, de fazer a inscrição na prova, acho que teve uma prova da, das Forças Armadas, não sei se foi se foi aeronáutica, no meio de 2021, Pronto, eu simplesmente fui fazer a inscrição e tinha acabado o prazo. Porque era até 10h50 ah, da manhã é. e eu imaginava que era até 6 horas, como é. era geralmente os outros. É. Então, é. já aconteceu de tudo, gente. Já, já passei gabarito errado para marcar certo na, na prova e passei errado para gabarito. Um bocado de coisa já. Já levei carão de examinador na, na, na prova, porque a minha letra estava legível, na prova da PGDF. Mas... É umas coisas que você vai aprendendo com, com experiência, né? E aí, com o tempo, você vai ficando mais tranquilo. eu acho que isso, isso é que, que faz com que algumas pessoas passem. Uma vez eu estava tava vendo a live de um outro professor, e ele falou assim, quando, primeiro, quando alguém passa no concurso, e ele começa a ver que aquilo é possível, que é possível passar, ele se sente mais confiante e leva isso para as outras provas. É por isso que tu vê, um, quando uma pessoa passa, às vezes ela passa três, quatro concursos seguidos, isso é verdade. Então, se você mantiver um ritmo, não necessariamente você vai passar em todos, né? <risos> Mas se. A chuva é chovendo forte aqui. É chuva? Uau! Aí. Se você mantiver o ritmo, se você começar a ver onde é que dá certo para você, é provável que você tenha resultados semelhantes em outras provas, né? Se você se mantiver naquele ritmo. E eu não estou falando para você estudar seis, oito horas por dia, não. Já fiz isso, gente. Já fiz isso. Na, nas minhas loucuras de, de auge de, de estudo. Mas eu vi que não dava. Eu aguentava uma semana e depois eu parava três, que eu estava surtando, mão tremendo, olho olho batendo. Então não vale a pena. Três Mas, horas é três, quatro horas, dá de boa. No longo prazo você consegue passar em muitas provas desse jeito. Eu vou tentar lembrar de cabeça aqui os, as assembleias legislativas que nós já temos alunos aprovados. A Assembleia Legislativa do Ceará agora, a do RN. Sergipe, CLDF, o professor Hugo aqui, que já deu aula aqui no Psicologia Nova, foi aluno nosso. Se eu estiver esquecendo alguma, por favor, me lembrem, escrevam aí embaixo. Mas assim, a gente está dominando, está aparecendo aí é, e a coisa está acontecendo. E a Banca CESP é uma banca que a gente tem muito, muito carinho, porque quando eu comecei a dar aula, era a banca mais difícil do Brasil. Mais difícil, ninguém queria, era aquela coisa assustadora. E eu decidi dar aula, o é, Orlando acho que não conhece essa história, eu decidi criar o Psicologia Nova como uma empresa para concursos. Não deu certo de início, depois que a gente registrou, né? eu comecei a dar aula em outros locais, mas na prova do TCU de 2011. Então, tava estava fazendo a prova da Banca CESP e aí eu olhei para a prova e pensei, cara, eu tô apanhando aqui, mas tô apanhando feliz da vida, porque eu sei que é uma banca que dá para vencer. Eu rei praticamente tudo. E aí eu pô, já estava aprovado na lista de planejamento, orçamento feliz da vida e pensei, Vou dar aula para concurso. É uma história gigante. Estou resumindo aqui para vocês. Por conta do, da, da qualidade da banca. Da consistência, do desenvolvimento. O Orlando conhece bem. Mas eu segui muito esse, esse, esse, essa tua dica. É, porque quando tu falou, quando tu passou no teu concurso, tu falou que, que passou a prova, no outro dia eu estava estudando. É. E era isso. Acabou uma prova, qual é, a outra? qual é a outra? E eu tava desse jeito. Qual é a outra? Qual é a outra? Eu não tinha tempo para chorar pelo... Eu, eu a prova que eu mais sofri, que para mim foi uma divisora de águas, foi a prova da Codevast. Eu estudei muito e não fui bem. Então, eu tive um barco tão grande nessa prova, eu fiquei tão triste assim, uns 15 dias, que, poxa, eu me dediquei tanto, eu estudei tanto, não deu. Mas eu também tive essa humildade, de te reconhecer: igual o que é que eu preciso melhorar. E aí eu fui. Mas, assim, depois dela, foi a loucura de... loucura entre aspas, né? Mas acho que a melhor escolha que eu fiz. De fazer a prova e depois, qual é a próxima, qual é a próxima, qual é a próxima, qual é a próxima. Eu só ficava ligado nos prazos, eu tinha que entregar recursos no prazo e tal, de que eu tinha que fazer a prova, mas, por exemplo, do Ministério Público, aliás, do ITEP, do ITEP, gente, para a prova do Ministério Público da Mapai, eu tive uma semana para revisar a psicologia organizacional, eu fui direto com meus resumos e questões, então, era direto, direto. Eu trabalhava em escala no meu trabalho, então, eu trabalhava um dia sim, um dia não, e aí, antes da prova de TEP, do Ministério Público da Amapá, eu trabalhei, acho que foi 30 dias seguidos, para folgar 30 dias seguidos, né? É, em escala, 12 horas. Então, era 12 horas, 12 horas, 12 horas trabalhando, aí depois foi 12 horas, foi 12 todos os 30 dias seguidos folgando. Mas, assim, foram estratégias que eu tive. E quando saiu lá a prova de TEP, que foi para a prova do Ministério Público da Amapá, bancas diferentes, assuntos diferentes, mas eu tinha que dar conta. Então, eu revisando, Vai fui ser? revisando. Foi é, Ministério do Amapá. Foi, foi FCC? Foi não, foi CESP. Foi CESP, CESP, CESP também? Não. As únicas diferentes que eu fiz em 2021 foi Tepe que foi a OCP, e foi Funsaúde Saúde, que foi a FGV. Todas as outras foram CESP. Então, conhecer a banca, eu acho que foi um diferencial também. Dominar o estilo dela. Tu domina CESP, velho. Parabéns, parabéns. Tenho muito orgulho. Eu, antes de conversar com você, liguei para a Barreto, também, que está em segundo lugar, e falei o quanto que eu tenho orgulho dela, porque é uma pessoa que eu tenho um carinho, mando um abraço para você, André. E toda só que você estava no <risos> shopping quando me atendeu, André. Desculpe. É, e aí ela falou muito um negócio bom. interessante. Ela disse, Alisson, é, eu estou aqui. Acho que ela estava indo fazer matrícula de alguém na, na universidade e tal. E ela disse: Eu acredito no poder da educação. E aí eu me arrepeito. Eu já estava choroso, me todo porque é, eu acho que esse processo de, de, de você casar a personalidade do sujeito com o sonho e, e, e um caminho possível, e aí nós do Psicologia Nova, nós ajudamos nesse caminho, sem o Orlando fazer o estudo ativo e sem ele desistir por conta da azia tremenda que ele estava tendo por conta do café, não ia ter resultado. Não ia. Tá? Mas quando a gente junta isso, a gente tem... Eu já falei isso em várias lives, o Orlando lembrou aqui. É, a execução da maior política brasileira para tirar o pobre da situação de pobreza. Não vai ficar rico, mas vai conseguir pagar as contas ali, se não esquecer, como algumas pessoas esquecem, todo mês. Então, é, é a maior política social do Brasil nesse sentido. Então, eu tenho orgulho de dizer que eu saí do lado do cemitério do Alecrim e tendo um patrimônio de uma moto só e a, a roupa do corpo, praticamente, numa determinada época da minha vida, para chegar aqui é, e, e ajudar a realizar sonhos de outras pessoas. Então, foi por isso que eu fundei o Psicologia Nova. É esse compromisso, esse sonho que está que vivo durante 10 anos. E eu espero de coração, gente, que a, essa entrevista, essa conversa com o Orlando tenha ilustrado um pouco, inspirado vocês a persistir. Vocês vão cair. Galera, a onda vai bater em todo mundo, vai derrubar, assim. Vocês vão tomar um caldinho violento, vão achar que vocês estão se afogando, estão quase morrendo e, às vezes, vão estar quase morrendo mesmo com tanta água... Orlando demorou 15 dias depois da Codevast. Foi o Daniel, Daniel Moura. Daniel, Daniel Moura que passou em primeiro lugar. Estou aqui com a lista. E, um grande abraço, Daniel. E Enfim, cara, é, é isso. Depois de uma calmaria, sabe? Quando você vai poder se preparar melhor para fazer o seu melhor. e O resultado vem. O resultado vem. inspirem se no exemplo do Orlando. Orlando, considerações finais. Quer mandar abraço para o pai, para a mãe, para quem? E... e... Para a galera que está nos assistindo aí nesses próximos, Sim. nas próximas semanas, próximos anos, cara, cara. cara tem, tem tantas pessoas. Acho que se citar nomes, acho que eu vou acabar esquecendo de alguém eu vou ficar com raiva. Mas assim, quem me acompanhou de perto, minhas, meus familiares, meus amigos mais próximos, eles sabem o tanto que eu me dediquei para isso e, e eu tive paciência, acreditei independente da religião, eu acredito muito que, que Deus ele, ele, ele, Deus ou quem quiser acreditar em outra entidade, ou em si mesmo, que tem um momento certo para as coisas acontecerem, né? Mas você tem que tem que fazer acontecer, né? Se eu não me engano, Cortella, uma vez na entrevista dele, falou que é preciso ter esperança do verbo esperançar, não de esperar, né? Então, eu, eu acreditava muito nisso, né? E, no início, eu achei que que a, um, o Deus que eu acredito, né, não estava deixando com que eu passasse. Mas depois eu vi que isso era muito egoísmo meu, então eu tive paciência e comecei a acreditar que se fosse melhor para mim, se fosse a minha hora, se fosse do meu merecimento, aquele concurso seria o meu. Eu só queria estar com saúde e estudando. Então, eu agradeço primeiramente a essa, a, a, a essa entidade superior, né, que para mim foi muito importante essa é a minha minha religião agradeço aos meus familiares agradeço aos meus amigos próximos como eu falei tiveram comigo quando eu fraquejei que eu balancei ali achei que não que eu não seria capaz e não continua. ter essas pessoas próximas de mim quem, quem quem correu junto do meu lado sabe sabe se sente representado nessa minha fala né? e agradeço também a você a ter dado essa oportunidade né os professores que participavam da minha da minha a minha trajetória, a todos que eu pedi ajuda, a todos que eu ajudei de alguma forma, né, eu agradeço a todo mundo que, que se propõe a mudar de vida, né, através do estudo, através do concurso, porque é um caminho possível, foi o caminho que eu escolhi, eu poderia ter escolhido qualquer outra coisa, mas eu escolhi o concurso público, né, e não me arrependo, não me arrependo, sofrei, sofrei, mundo só, faz parte do processo, mas vale a pena, gente, vale a pena, vale a pena, viu, o nome lá hoje, quando eu fiz a, a planilha. Ainda não é resultado definitivo, mas, né? Você vai ter prova de título. Na PGDF já é. Só falta homologar. Mas, quando você vê ali todo o teu esforço dando certo, vale a pena. E, poxa, eu olhava pro meu gráfico no, no, no site lá, que eu registro é, a minha, minha carga horária de estudo, e eu olhava assim, poxa, já estudei tanto, gente. Eu não vou chegar, eu não vim tão longe para desistir agora. Vou continuar estudando, continuar estudando. E uma hora ou outra chega. Muita dedicação, uma hora ou outra chega. Não é uma corrida, não é uma maratona. É uma corrida que você tem que ter estratégia para chegar no final. Senão você cai, senão você fica no meio do caminho. Mas dá certo, dá certo. Maravilha, maravilha, bicho. Só tenho a agradecer aqui a, a, o seu resultado. O seu resultado é uma vitória, acho que, de todo mundo. A tua namorada também que te acompanha durante um bom tempo. Aí, é, da tua família, dos teus amigos, do teu irmão, que agora está inspirado, e principalmente para você, bicho, comemora pra caramba. Eu acho que você, com o seu relato, você vai mudar a vida de muita gente. Muita gente. E, ó, compromisso. Daqui a 10 anos eu entro em contato contigo. Juízo lá dentro da, da, da Alessa, tenho certeza que vai ter sempre. Eu conheço você. E eu quero boas experiências para a gente poder mostrar. Eu quero... Eu quero que você mude o serviço público. É esse o pedido que eu faço para todo aluno que passa. Eu quero que vocês mudem o serviço público. O Brasil precisa disso. E, e acho que a, a nossa área da psicologia ela, ela é uma das poucas que pode, de fato, fazer isso. Aí tem que comprar briga, velho. Tem que ter paciência, tem que ter muita insistência. É difícil. Mas a, aquele perfil lá do, do pessoal com, que entrou na década de 90, que chegava no serviço público e se acomodava... Não existe mais. Então, se nós não tivermos desafios... Se esse cara que está aqui no meu lado, Orlando, não tiver um desafio no trabalho, mesmo com a remuneração, ele não vai ser motivado. Uhum. Vocês estudam isso. É, é, é patente. Nossa geração é uma geração diferente. Orlando, muito obrigado aí. Fica com Deus. Muita saúde paz. E vamos lá. As portas do Psicologia Nova estão abertas para todo mundo. Para Orlando... <risos> e para todo mundo que passou em então, na área da psicologia e tem a vocação para dar aulas. A gente gosta de resultado. E, ah, o ano está só começando. Tchau, é tchau, engraçado. Rolando. Valeu. Obrigado. Até mais. Valeu.